Fala galera, eu vou Fuzari, com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem que dia é hoje. Hoje é o dia mais aleatório da semana, hoje é um dia de superação, um dia de buscar inspiração. Então, receba essa grande inspiração quando eles jogarem aos loucos, é isso. Hoje é dia que fã de One Piece chora porque tá em ato, fã de Hunter, Hunter comemora, fã de Berserk comemora, fã de One Punch Man comemora. O mundo tá muito louco, fala a verdade. <risos> que que é esse negócio? <risos> esse é o SBS, perguntas enviadas para vocês... Respondidas por eu que não tenho muito gabarito. Quer mandar outras perguntas? Links aqui na descrição. É só entrar aí nos posts, deixar sua pergunta e vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Vamos lá, Thiago de Oliveira. E se o certo pirata que o Shanks foi falar com o Gorosei era o Bug? Isso seria o maior troll de todos os tempos feito pelo. <risos> Olha, conhecendo bem Oda, eu não duvidaria que isto sim fosse possível Só que tem um pequeno porém aqui. Porque aconteceu durante a Reverie. E as notícias, principalmente a dissolução dos Chichibukais. Foi após esse evento. As notícias foram após a visita do Shanks. Mas como eu disse, o Oda ele gosta realmente de fazer esse tipo de brincadeira, de surpreender. Vemos agora com os próprios imperadores. Colocando o bug ali para surpreender todo mundo. Porque tava aquela coisa: vai ser o Lao Kid. Como é que vai ficar agora os Yonkos? Vai acabar o sistema? Não, colocou o bug. Pode ser sim, mas o maior problema em si é a questão da timeline. Shanks encontrando com o Gorosei foi durante a reunião. E a notícia da dissolução dos Chichibukais, quando o bug começou a se tornar relevante de novo, foi algum tempo após isso. Mas pode ter aí sim um Rocks de bug confirmado, por que não? Bug sendo filho... Do Zback, sempre pensamos né, o Barba Negra, o Shanks, as linhas temporais batem né, porque ambos têm próximo dos 40 anos, só que o Bug também tem a mesma idade que eles, é a mesma idade ali do Shanks, não sabemos quando ele entrou no bando, como ele entrou no bando, se ele foi adotado ou não, e aquela fala do Roger e do Ray, que faz tempo que eles não seguram um bebê, pode muito bem ser para o Bug, o Oda, ele usa toda essa essa cortina de fumaça para esconder a importância desse personagem que pode ser muito maior do que pensamos, não somente um alívio cômico. Bug de repente pode ter uma importância grandiosa para a série, sim, tá bom? Mas se atente a essa timeline aí do encontrão do Shanks vilão com as notícias da dissolução quando o Bug voltou meio que ativo, tá? Vamos lá, Carlos Marx, você acha que Pluton está em One? O que você acha que ela pode ser se o tempo todo estava bem debaixo da nariz de Kaido e ele não encontrou? Olha, voltou muita coisa agora na mente por conta dessa revelação de Putin estar em Wano. Para mim é uma revelação mais que bombástica. Foi muito mais interessante do que os novos Yonkous ou Recompensas. Porque estamos adentrando nos grandes mistérios que compõem a série desde do seu princípio. É uma espinha dorsal da série de One Piece, as armas ancestrais. Pode ser a própria ilha de Wano. Essa, essa teoria, ela se torna até interessante quando você para pra pensar um pouco... Nas plantas que estavam em Water 7 e a cidade de Water 7 também tem grandes indícios de ser um lugar que pode se tornar um navio-ilha. Eles estão trabalhando constantemente para evitar a aqua laguna porque a cidade vai afundando lentamente. Pode acabar sendo o próprio ano que é Pluton e não necessariamente o um navio. Eu também já disse que pode ser algum tipo de núcleo de energia, mas isso não tem qualquer fundamento dentro da série porque nunca vimos qualquer menção. Sobre tecnologia avançada, mais do que do Vegapunk, como um núcleo de energia que pode gerar alguma coisa. Pode ser um navio realmente que está escondido dentro de ano e o país foi totalmente montado em cima dele para esconder. Eu acho que essas são as melhores opções. Pode acabar sendo o um personagem, pode ser, sei lá, o um Momonosuke. Por isso que ele tem essa grande importância, tem que continuar... Vivo, o que reforça alguma importância de Momonosuke em relação a ele realmente poder ser uma arma ancestral. Eu tenho certeza que muitos de vocês até já chutaram que ele poderia ser Uranus de alguma forma. Bom, pode ser Pluton. Porque no diário, de Deodem está lá falando que ele tem que continuar vivo de alguma forma. Ele é importante para o país de Wano. Pode ser o Klabauterman que aciona <risos> o... O Pluton pode ser ele mesmo a própria arma, assim, com Poseidon. Porque só ele consegue dar ordens às Unisha aos animais terrestres. Poseidon dá aos animais marinhos. E o Luffy seria o quê? Luffy seria Uranus porque ele consegue usar a voz de todas as coisas para se comunicar com as pessoas. Percebe o padrão aqui? Poseidon fala com os Reis do Mar. Momonosuke é o único que fala com os Unisha E o Luffy, ele usou a voz de todas as coisas para pedir ajuda pros tripulantes do Lau. Também não vimos ninguém fazer isso. Isso difere muito de ser somente a voz de todas as coisas. Cada um desses três tem uma grande importância. Eu acho até que o Roger chegou... cedo. já fiz um vídeo sobre isso. O Roger, ele chegou cedo. Não só porque Poseidon não havia nascido. Mas porque durante esses 800 anos, o ciclo de tempo nunca colocou as três figuras mais proeminentes. Que representam hoje Poseidon, Momonosuke e Luffy. Juntos ao mesmo tempo. O Roger poderia ser um deles, sim, mas Poseidon não existia, Momonosuke era uma criança. E agora a linha temporal se alinhou perfeitamente para termos cada um dos três tendo aí um, uma grande importância nos eventos que vêm pela mudança do mundo. Luffy tocando os tambores da libertação de Joy Boy para avisar todo mundo sobre amanhecer. Shirahoshi dando uma ordem aos Reis do Mar para começar a eliminar os Calm Belts, porque lá é o ninho deles, então eles. Vão tirar tudo isso aí. vai começar a fazer correnteza. E aí o Monosuke vai usar Zunisha de alguma forma. Para, sei lá, destruir a Redline. Será que é possível? Bom, tem a mesma altura. bom? <risos> Falei demais, né? <risos> Fugi completamente do santa. Mas acho que dá para vocês teorizarem. Maxwell Mendes. E se o Bug for realmente nível Yonkou. estiver apenas fingindo ser fraco. No flashback do Oden. Ele e os Shanks pareciam bem corajosos. Para a pouca idade que tinham. E a resposta do Oda de que o Bug humilharia o O Kaido. Me parece um pouco suspeita. Oh, vamos só corrigir uma coisa: essa, esse negócio do bug humilhar o Kaido, essa imagem que está aparecendo para vocês é uma fanart, tá bom? Essa em si. As outras que eu coloco não, são tiradas diretamente do SBS, mas essa do bug. Cavalo. <risos> eu vim para a guerra. Isso não é real, não, tá bom, galera? Você foi é feito por fã e aí colocaram essa trechinha aí. Então essa parte aí você elimina, ele não humilharia o Kaido. Olha, o Shanks, nas... <risos> até errei o nome do demônio. O bug na infância com o Shanks, ele tinha grandes piratas que ajudavam, eles eram aprendizes. Então ele estava avançando na sua jornada como pirata, até ele tentou roubar o próprio bando, né? roubando o mapa do tesouro, roubando a fruta. O Buggy sempre foi mais interessado em tesouros do que necessariamente força. Ele fala para o Shanks que o Shanks já é forte desde aquela época, mostrando um pouquinho como Ruivo... É sim poderoso. O Bug ser forte estar escondendo o poder, eu acho que é um pouco complicado pro Oda explicar de porque ele manter esse segredo por tanto tempo. Porque a gente teve muitas e muitas passagens do Bug sendo o arquétipo do alívio cômico. Ele tem seus poderes, ele não é fraco, convenhamos. Ele tem uma fruta forte, <risos> ele... Ele ignora o Mihawk, ele ignora o Zoro O Bug ele não é tão fraco assim Porque espadas jeans são inúteis contra ele Mas eu entendi o que você quer dizer ele realmente ser alguém poderoso como Kaido, Big Mom E aí entra o que eu acabei de dizer Eu acho muito difícil o Oda explicar Como o Bug manteve todo esse poder oculto Que aliás eu acho que até poderia estragar um pouco o personagem Porque o que torna o Bug especial O Bug memorável na mente das pessoas É ele ser desse jeito Ser esse personagem mais Bonachão, que sempre dá certo, sempre tá no lugar certo, na hora certa. Eu gosto bastante do Bug dessa forma. Não acho que ele tem qualquer poder escondido, mas eu acho que o Bug tem sim uma tarefa essencial ligada ao último desejo do Roger, com os piratas dele. Porque se você for olhar, é padrões, né? Vamos falar de padrões aqui, já falei na resposta anterior de padrões do Luffy, Shirahoshi, Shimonosuke. Mas notem aqui o padrão: você tem no início da jornada do Luffy. O Bug, um pirata Roger. Aí na entrada da Grand Line, crocus um pirata Roger. No meio da jornada, em Shaboud, Ray Lee. E no final, possivelmente em Lodestar, Shanks. Os piratas Roger estão posicionados... É, estrategicamente de uma forma que eles vão olhando quem está entrando O Crocus até diz Olha Roger, será que esse é o pirata que estamos esperando? Então talvez se o Bug tiver algo a mais por trás dele Seja realmente a última tarefa que o Roger pode ter passado para os seus piratas de encontrar o próximo soberano dos mares, tá bom? Rosa Pecado, sabemos que a cultura africana é bem contrastante da cultura asiática. Você acha que um dos possíveis motivos do Oda estar indo nestas férias, além de visitar o estúdio, é para conhecer e se inspirar nesse novo mundo para a criação de uma nova ilha ou trama em sua obra? Se sim, algum palpite? Olha que legal, apesar de ser bem contrastante, a África em si é uma inspiração para diversas séries. Hunter x Hunter com o seu novo mundo, o continente escuro. Tem muita inspiração sobre isso. One Piece também com a parte das, das jornadas. Então o Oda está indo para lá não visitar somente live action. Pode ter algo a mais? Eu creio que sim. Porque o Oda ele é um cara que ele estuda bastante diversas culturas, religiões. A última ilha em si... Left Tail, eu acho que pode ser mais puxado para uma coisa tipo Eldorado, sabe? Uma coisa meio é, mais tecnológica, com ouro e essas coisas que se ligam ali em Skypiea. Skypiea teve um pouco disso, né? Cultura dos maias, cultura, cultura dos incas, o Uda, ele fez todo um compilado ali e criou. A sua própria, o seu próprio misticismo dessa parte da trama é, Dress Rosa é inspirado na Espanha Ele já respondeu no SBS Cada uma das ilhas na verdade Ele se inspira em alguma parte do mundo Em algum acontecimento real Temos a ilha do samba eu fiz. <risos> Você não sabia que tem a ilha do samba? Tem, tem a ilha do samba então pode ser que sim, acho que ele aproveita... Porque o Oda é um cara que não consegue parar. Eu acho que essas férias meio forçadas aí... Vou deixar ele até doente. O bicho vai ficar até mal a de não estar tá trabalhando. Ele pode acabar sim aprendendo um pouco sobre a cultura. Joy Boy, né? Olha só. Joy Boy, a figura de Joy Boy... É praticamente inspirado nessa parte é, dos navios de escravos... Que vinham das Áfricas, que paravam ali no Caribe. Toda essa parte de pirataria. E Joy Boy é uma figura, uma divindade muito ligada a isso. Então... Por que não já estar ali, visitar um museu, aprender um pouco mais sobre a cultura dessa figura que é tão importante no mundo de One Piece, tá bom? Mas eu espero que sim, que ele traga muitas informações, que ele estude mais e possa nos brindar com boas referências. Lua Moreira, seria parte do tesouro One Piece que está no país do ano citado por Big Mom? A arma ancestral Pluton, tenho quase certeza que sim, não consigo pensar em alguma outra coisa... Que não seja a arma ancestral Pluton quando você conecta com Roger chegando cedo demais. E que muito possivelmente as três armas ancestrais se fazem necessários para o uso perfeito do tesouro One Piece. Então se as três armas têm que estar reunidas elas são parte querendo ou não do que formam realmente o tesouro final. Eu acho que pode ser isso. Não consigo pensar em outra coisa. A revelação de Pluton foi muito chocante e podemos ir para esse caminho de uma aposta bem alta. De que a parte do One Piece que está e o ano é sim essa arma ancestral. Kaique Franco. Como o sendo um Yonkou, podemos afirmar que todo chapéu de palha é mais forte que um Yonkou? Para quem conhece o verdadeiro poder do Bug, considere ele uma limitação do roteiro imposta para segurar o monstro. Kaique. É, com exceção do Zoro, todos os outros, sim, são mais fortes. <risos> Quando o Zoro vai ficar tiririca. vou fazer o quê? Zoro foi derrotado já. Onde você fica bravo, cara? Ô Mihawk aí, tentou cortar, o cara não acertou ele Então, sem todos os chapéus de palha E isso inclui até o Sunny São mais fortes do que um Yonkou, pelo menos Menos o Zoro Olha só, o que, que o Oda foi fazer, meu? Fã de Zoro vai chorar no chuveiro hoje Tiago Azevedo, com esse último capítulo do mangá Fui atrás de entender qual referência de Uranus tem na mitologia. Vi que Uranus é a personificação do céu e do clima. Uma comparação clara com o deus hindu Indra. Você acha que Uranus é Dragon? Que? <risos> Caralho, comparação com o deus hindu Indra. Você acha que é o Dragon? Por que o dragão? <risos> Por causa do clima que aconteceu lá em Logital. Aqui não foi um bug, meus amigos. Vocês estão tá achando que foi o Dragon? O dragão que saiu, só aquele raio que caiu ali em cima do Bug foi ele, ele só errou o alvo. A mudança climática que aconteceu logo e tal foi tudo o poder de um verdadeiro Yonkou. Então, obviamente que o Bug, além de ser agora um dos imperadores, é o próprio Uranus, a personificação de Indra no mundo de One Piece. Ou você não havia percebido isso? Pronto, revelado. Mas respondendo a sua pergunta, o dragão pode ser Uranus? Tem a coisa do ovo. No navio do Roger, que nem sabemos se vai ser usado. Estou achando que o Oda vai chegar no final e vai deixar esse ovo para lá. Não vai nem explicar o que diabos é aquilo. Pode acabar acontecendo. Tem essa parte do controle climático. Mas o Ace ele também já fez uma coisa muito parecida. Quando ele mesclou o seu haki do rei com a sua fruta, ele fez parar de nevar naquela ilha nevada que ele foi visitar o Shanks. Não parece ser uma coisa muito restrita somente ao Dragon. É o início da série. Atualmente temos é, imperadores que diviem os céus nos seus clashes. O Luffy que pega raios na mão. Então fica um pouquinho complicado de colocar o Dragon é, um pouco acima dos outros nessa comparação. Pode ser somente a sua fruta. De repente ele tem uma fruta relacionada ao vento misturado com o seu aquele consegue criar essas tempestades. Não dá para descartar a teoria mais antiga que ronda fandom de Uranus é sim estar com o Dragon. Então... Até que o Oda prove ao contrário, é canônico, tá bom? Vamos lá, Kauan Inácio. Os Yonkous são o equilíbrio dos mares. Todos têm algo que faça ser equilibrado ao outro. Bug sendo um Yonkou, como ele vai ser um pilar tão forte quanto os outros três? Sua força sabemos que não é, resta lhe territórios ou frota, ele tem que ter algo a mais que os outros Yonkou para se encaixar nesse equilíbrio. Oda não colocaria ele à toa, o que você acha que o Bug tem de especial para ser um imperador? Bom, eu fiz um vídeo bem legal de por que o Bug virou um imperador, vou deixar aqui no card se vocês ainda não viram. Oda colocar, tem dois pontos principais aqui, eu vou responder já a sua pergunta, mas por que, que o bug foi colocado como, muito mais que alívio cômico? Ele foi colocado com uma mensagem direta de que o sistema tá acabado, esse sistema não vale de mais nada. Você não tem mais figuras proeminentes e lendárias que lutaram contra o Roger, que vieram diretamente dos Rocks, você tem novatos. A pior geração. O Shanks, que é uma de uma geração completamente diferente. Ele foi aprendiz no navio do Roger, assim como o Bug Então, são piratas que são muito poderosas, mas que eles não têm esse choque de presença igual os outros tinham. Barba Branca, Kaido, Big Mom. O Bug entrando é a mesma coisa que aconteceu com o sistema de Sheet Esse sistema ele vai deixar de existir. A partir de agora, não tem mais equilíbrio no mundo. Ele acabou. A nova arma da SSG veio para tomar posse desse equilíbrio do mundo, junto com o próprio governo mundial. Então o Bug entrar é simplesmente o Oda dizendo: Ó, oh, esse aqui é o início do fim, porque com o rei, quem precisa de imperadores? Agora, o que, que o Bug tem, né? Porque por enquanto vai se continuar tendo o equilíbrio do Bug, sendo. O que, que o Bug tem diferente dos outros? Ele tem essa aura mística das pessoas temerem ele, as pessoas realmente acham <risos> que o Bug é uma lenda dos mares, é um verdadeiro monstro. É isso que ele tem diferente dos outros, então ninguém vai atacar o Bug simplesmente por achar que ele é intocável. Que ele é tão poderoso quanto um Kaido, quanto um Barba Branca. Então por isso o equilíbrio é mantido com o Bug. Ele tem sua frota, ele tem toda a sua tripulação, ele tem seus territórios. E deve ter feito algo a mais aí pra chocar o mundo. Talvez achou o tesouro do Capitão John. Talvez recrutou o Evil. Não dá pra descartar essas coisas quando se pensa no bug. Tudo é possível em relação a esse personagem. Mas ele tem isso. Quem sabe que o bug é o bug? Bom, os chapéus de palha. O Shanks, que é seu amigo pessoal. <risos> Tá bom? Poucas pessoas conhecem, na verdade. Talvez acho que só o, o Mr. Tree e a Alvida que sabem, né? A verdade por trás de bug também, que ele esconde essa faceta de alguém que sempre tá no lugar certo, na hora certa. Vamos lá, o Kafe mandou a de Berserk. Aqui, pra quem não sabe, Berserk tá voltando, hein, galera? Tem capítulo novo aí já essa semana. Quem tá miura disse uma vez que gostaria de um final feliz para Guts e Casca. Como você acha que isso aconteceria? Já que no último capítulo vimos Guts começar a ter sequelas por conta do uso... Excessivo da armadura Berserker Você acha que ainda é possível? Um final feliz com Guts e seu bando formando uma grande família Eu acho que é possível sim ter um final feliz Mas não sem sequelas do uso extensivo da armadura Berserker Tudo caminha para ele ser é, como o Que eu acho que quando ele chegar naquela linha tênue que divide Ele perder completamente a sua humanidade Ser somente um espírito como é o Cavaleiro Caveira atualmente ele vai acabar sendo salvo Temos a, a Shirk que agora que está ajudando ele Ele conheceu o Hanar que foi o ferreiro que fez essa armadura Ele vai aprendendo um pouco mais Tem a Dragon Slayer que talvez possa ser imbuída com alguma coisa Talvez com Berrelite que ele carrega A arma dele ainda precisa é, transcender para um novo nível Para conseguir causar danos A mão de Deus É só ver a espada da retribuição do School Knight Que não conseguiu cortar Fento. Então a Dragon Slayer também não vai conseguir fazer isso eu acho que vai ter sequelas, tá bom? Vai ter sim sequelas, talvez perdas, até com, com seus companheiros, porque Berserk é uma série que mudou ao longo do tempo. No início o Miura ele não tinha tanto apego assim, aos personagens, vídeo o Eclipse, mas com o passar do tempo, o Guts ele fez um, um, novos companheiros, foi uma evolução do seu personagem muito legal. Só que agora são outras pessoas contando a história, tem esse ponto a mais. Então temos que ver se essas pessoas... Vão modificar muito o conjunto ou se eles vão manter toda a essência central da série. O final eles já sabem, o final Miura contou pra eles. Então se Miura disse que iria um final feliz, certamente deve ser isso que deve acontecer sim. Cauã Inácio, qual será a recompensa de Bug? na minha opinião? Eu acho que a recompensa... Do Bug, pela carinha dele ali, pelo jeito que foi colocada a imagem ali do lado do Shanks do lado do... Acho que vai ser maior que a do Luffy do Barba Negra Eu chuto que Bug pode estar próximo aí dos 4 bilhões, abaixo do Shanks né? Porque o Shanks ainda tem que ser essa última barreira e tudo mais Até por isso que o Luffy ainda não passou o Shanks Pra chegar um pouco abaixo nessa questão de números Mas eu acho que o Bug vai passar o Barba Negra e o Luffy Então eu chutaria entre 3.5 bi e 4 bilhões de recompensa para Buggy. <risos> Muito legal, né? E é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado. se divertido. Se você chegou até aqui, um salve especial para você. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.